Eu tenho esse meu hobby de jogar tênis e esse trabalho me possibilita que durante a semana eu possa jogá-lo, no meio da tarde ou no final da tarde, devido a essa liberdade de tempo que eu tenho desenvolvendo esse nosso sistema. Esse modelo de negócio é considerado por muitos especialistas da área como o negócio do século XXI, igual o livro do mesmo nome, que é escrito por Robert Kiyosaki, também autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. É um sistema de trabalho que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nível de conhecimento sobre o assunto. Meu nome é Matheus, eu sou graduado em Engenharia Ambiental, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, MBA em Gestão de Projetos e há cerca de dois anos eu comecei no Marketing de Rede ou também conhecido como Marketing de Relacionamento. Essa, essa forma de trabalho é muito promissora, principalmente no nosso país, aqui no Brasil está crescendo cada vez mais e ela me possibilita que eu desenvolva um negócio paralelo ao meu trabalho tradicional sem atrapalhar com questão de horário, porque ele pode, fazer, pode ser feito em tempo parcial. E uma boa ferramenta para ampliar o seu trabalho no marketing de rede é o marketing digital, que possibilitou ampliar as minhas vendas e também os meus contatos para desenvolvimento desse negócio. Foi o curso gratuito de marketing digital disponibilizado pelo Robson Dias, que é especialista no assunto e esse curso fica disponível a todas as pessoas que ingressam nesse nosso novo sistema. Baseado em tudo isso, foi o porquê eu entrei no um sistema do marketing de rede para desenvolver um negócio paralelo ao meu trabalho tradicional, obter uma renda extra ou que pode se tornar uma renda principal, possibilitando a menor tempo de trabalho, eu não tenho horário a cumprir, eu não tenho chefe a obedecer, eu tenho uma liberdade pessoal que eu posso aproveitar com meus hobbies, com a minha família ou com o que eu quiser fazer. E o nosso sistema possibilita todo treinamento para a pessoa que está começando do zero ou que já faz alguma coisa. Além de ter todo o suporte por outras pessoas que já começaram antes, são líderes dentro da nossa empresa, como por exemplo o Leandro Fonseca nos dá todo o suporte e direção para desenvolvermos o nosso negócio.